Opa Ninguém tá tentando fazer um pulo aí hein Ah, ah não mano, como assim cara? Há 10 dias eu postei aqui no canal um vídeo sobre o Zoom Brasileiro Legit. E eu tô falando, rapaziada, do PP. E sim, um pouco de eco, cenário diferente, que não está pronto, eu me mudei. Casa nova, cidade nova, estúdio novo, não tá nada pronto, eu vou mostrar tudo pra vocês em breve. Vou dar um spoiler. Saindo aqui do escritório, rapaziada, ó, minha casa nova, eu já me mudei, mas ainda não arrumei nada. Então, tipo, tudo cheio de caixa, hein? Tá uma bagunça. Spoiler rápido aí pra vocês. Enfim, inclusive, rapaziada, aqui na parede do estúdio, eu coloquei essa grade. A minha ideia era prender algumas coisas assim, porém, de certo modo, ficou parecendo azulejos. Isso me incomoda. Comentem aí pra eu saber, quando vocês viram essa paredinha aqui, vocês logo ficaram, notaram que era uma grade ou acreditaram que seria uma parede de azulejos. Eu sei lá, eu fiquei nessa dúvida, eu tô pensando em mudar, mas esse cenário ainda vai ter muita coisa. Aguardem. Enfim, o PP é o Zoom Brasileiro que... Muito provavelmente Na verdade, eu tenho quase certeza que ele não cheita Ele joga limpo Gostei um vídeo sobre ele reagindo a jogadas dele Jogando Face City level 10, GC level 20 E também contra Pratas, né? Pra fazer clips Hoje eu joguei contra ele. Cachorro 1337 versus PP. Essa partida aí, mano... Essas partidas, no caso, foram interessantes. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Rapaziada, se inscreva no canal, deixe muito like nesse vídeo, Em breve um vídeo mostrando toda a minha casa e depois todo o meu novo escritório, todo o meu novo estúdio e me dêem dicas também do que eu posso colocar aqui, do que eu posso colocar aqui, aqui, enfim, o que eu posso colocar para preencher esse cenário, fechou? Eu realmente preciso da opinião e de algumas dicas aí de vocês.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 da vida aqui e economizar no segundo round no forçado. Vou já comprar uma Alp, mano, depois. Movimentei bem aqui, mano. Alp garantida, papai. Alp garantida pra nós. Ai! Ai, Vai ser pra. Ah, pra B. PP também bom demais. Ó oh, o PP, ó oh, o PP, ó oh, o PP, ó oh, o oh, Pelo banho. Claro que não era. Vou tentar subir aqui. A maciota de novo, cara. Não é preciso... Agora ele vai checar, né? É bem provável que agora ele cheque. Ah, PP! <risos> Pepezinho Pepe e Neném Neninha, você gosta mais da Pepe ou da Neném? Tá lá fora já Eita, vai tomar aí, meu amigo Não, não Eu uma mag, cara, sem querer, velho Que saco Ó, vamos vir aqui, ó Ah, tá delicinho aqui uh, eu tava sem bala Tá lá, galera Eles vão esperar por mim aqui O oh, fundo da queda O Pepe pegou a caixa, já era. Tá lá, mano, lá atrás. Sei lá o nome de lá, velho. Tem mais aqui, galera. Tá próximo, inclusive. Ele vai estreifar, e eu vou dar na segunda Quer banguei pra abrir? Vai, eu vou bangar Banguei Banguei, banguei outra É só o PP agora, é só o PP, hein Rei do Bebou. Vamos junto, vamos junto, vamos junto Vou cravar a porta aqui Eita prila! Que que é isso Tá aqui, vou morrer Tá lá, tá lá Mano, o bicho pula e parece um coelho Pra lá e pra cá Linda, Boa, boa Que bela bang, hein? Que bela bang de bosta. Ficou, ó, uma bosta. <risos> Vou sair. Você pode... PP, neném. Maravilha. Mano, real, né? Os caras ali falaram pra colocar mirage que ele dá aula. Pode pá, mano. 80% dos vídeos dele, os highlights, é mirage. Pô, pô, mirage, então. Esse cara joga mesmo. Eu, eu morri, eu tô morto. Caraca, o TRT tá perdido ali, velho. que isso, cara? Que que é isso, mano? O cara brotou na minha tela, velho. Ih, vou trocar. Eu vou ter medo de desertivo, meu mano. Eu vou ter medo de mano com desertivo, papai. Esse daí também dropa bomba toda hora, hein, cara. Caraca, tinha um pouco, quase. Mano, esses caras tão perdidos, velho Eu tô sem saber onde é que eu estou Mano, real, galera Antes que vocês comecem a falar qualquer coisa Eu tô jogando dando Dano à Vida E o PP deve estar tá só querendo bunar pelo mapa Fazendo nada com nada Se ele começar a jogar sério aqui Puta the Ó, oh, tem gente vindo Ó, ó, ó, que bonitinho Ó, oh, ó oh. Será que vem alguém aqui para ajudá Sa Meu Deus, que ban é esse do maluco, velho? Nossa, cara. Ô galera, foi mal do tipo. Deixa o cara passar lá e matar vocês. Vem aqui perto. Tá, foi um boost. Eu tomei uma aqui agora, que meu pai amado. O cara é liso, hein, mano. Vou pegar esse fundo agora. Vou enfiar esse scout no... Ó, agora ele vai tomar uma aqui, ó. Meu Deus. É, dois fundos. Só jogar junto que vocês ganham. Ai! Ó, vamos jogar junto aqui pra matar esse jogo, mano. Esse round aqui, eu vou falar aqui pra vocês, mano. Cai todo mundo queda. E vai pra A. Vou pegar o retakezinho aqui, ó. Nossa, não. Nossa, tô sem fundo. Caraca, tava tá lá em cima. Ah, eu beitei meu time pra caramba, pra bosta nenhuma. Ok. Cê é louco. Tá lá, já. Ah, avançou, mano. Galera, vamos, vamos fazer um Rush Olof aí sem parar, mano. Eu vou dar a vida! Eu não vou ficar bunando não. O cara tá aqui, velho. Que isso qual foi? E nem me engasca! Dois meio aqui. Bem na aqui, vem para cá. Vem pra aqui, vem pra cá, vem pra cá. Uf, mas, um, mas, um. Agora o meio. Aí, tira, cara. É um fundo e um bem. Fundo, É o bem. Deve estar a porta já. <risos> Tadinho. Isso. Segundo susto seguido no de Miseira. Relaxa, vou matar esse cara aqui agora. Presta atenção, papai. Ó, eu bando e mato. O maluco é brabo. Ah de miseira, ô oh, de miseira. Pô, oh, eu, eu te conheço, irmão. Ixi, só de ouvir falar. Dá até um arrepio, você é louco. Eu sei o que você tá pensando, eu sei o que você tá fazendo. É o terceiro round seguido seguida que eu tio. comida aqui, papai, tá ligado? Tem alguém aí É só o PP, hein? Uh! Ai, eita. Valeu, rapaziada. Dois queda. Ninguém Olof. Esse Olof vai tomar agora né É... Alp. Meu Deus, TRT joga muito, cara. Meu Deus, é, agora acabou tá, agora, agora acabou mesmo, agora acabou mesmo, agora não, o Kyber não ganha esse round, ele, ganha, ele ganharia qualquer round menos esse, valeu galera, valeu, valeu, valeu, foi, foi um bom jogo, foi um bom jogo, foi um bom jogo, agora o mapa, o pique do Pepe, miragezinha mano, meu Deus, eu vou meio aqui esse round que eu tô com um respawn bom Vamos, daí, né? Ah não, mano, como assim, cara? Começou errado aqui já, hein? Não, ele tá tirando. Mas sub-liga aí. Pô, logo no primeiro round eu tomei uma dessa. Impossível. Quanto? Eita, KVN! Quero... Ih, virou a durinha. Ai. KVN e PP, hein? Mano, onde o cara tava? Onde o... <risos> onde o cara tava velho? Que que é isso? Banguei meio, maravilha Perfeito tomou já, e eu vou fazer essas killzinhas aqui Que eu gosto Ele queima! Vem comigo, papai. O deve ter entrado ele já, tá aqui. Deixa com o pai, deixa com o pai que o pai resolve um pouco, às vezes, um pouco. Vou meio aqui, pode achar que eu vou meio. Eu vou fazer uma smoke no way. Que eu vou pegar o Pep bonando meio de jeito, mano. Os cara vai tomar uma aqui na cara que ele não vai saber nem de onde veio. Ó, oh. esse daqui é bem conhecido. Ah não, mano. Como assim, cara? Pra isso, velho. Que cabe escroto da desgraça! Eu não acertei um tiro nele. Não planta, pode ficar bem tranquilo quanto é isso. Aí complicou pra né? nós. Eu vou dar os meus manos. Ó, comer, Cara, ele subiu é ali, mano. Menos 30 de anel, Moscou, né? é um, dois, Deixa eu lá. Deixa eu cuidar dessa caverna. Só olha a palácio pra mim. Esse cara daqui não passa. Nossa, que lag bruto. Esse cara daqui. daqui não passa, mano. Ó, bangzinha bem ruim, por sinal. Bem horrorosa. É, não diga o Cavern ganha pra dar esse, é, ganha esse round. Nossa. Só que tá lagando muito, cara. que é o foda. Ah, por favor, me ajuda. Hum. Nada pra lá, se viu, galera? Smoke! Ai, ai, ai. Opa! Alguém tá tentando fazer um pulo aí, hein? Ah! não existe, não mano. O que, que é isso? Deu nem pra ver ele matando o Snow. Oh! Cara. Nossa, a gente ainda ganhou o round, mano. Até quando eu acerto ali um bagulhinho, tá ligado? Não dá muito certo no final. Quer dizer, não deu nada certo. Eu tô com uma raiva, bicho. Galera, presta atenção, ó. É, eu vou abrir esse, esse meio aqui e vou comer a liga, tá? Pode ficar todo mundo caverna. Quando eu entrar a liga, vocês entram. Vamos entrar a liga aqui, pode ficar tranquilo. Esse meio já é meu. Nem nesse pixel aí vai trocar bala com o baio. Pode entrar, pode entrar que eu puxei o da liga aí. Nem nesse pixel aí vai trocar bala com o bairro. Hum, será? Essa é a minha parte. Não Man, que eu é essa, cara? Mano, eu já tinha passado, backtrack. Deu uma alta aí? Pra... Mano, como que eu... Ainda... Tomei 88 pra esse cara, velho. Que bang, hein? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. da caverna. Tem aqui, né? Tem não. De X1, cachorro e pepe. Eu sei o que ele fez, mano. E me, me matou ainda. Eu sei exatamente o que ele fez, ele jogou a Molotov, só que eu demorei um ano pra ressuscitar. Ele jogou a Molotov na smoke pra fazer barulho e assim defusar. Que aí é o barulho do efeito esconde o barulho do clique, enfim. Tá É galera, o último round aqui, mano, acabou essa parte daqui. Pepei o amigo dele ali, mano. Quer dizer, eu acho que é amigo dele, né? Sendo ou não, enfim. Os caras arregaçaram. O Pitch alguma coisa aqui ainda. A gente não ganhou um round de TR, mano. Não ganhou um round de TR. Olha isso. Agora, agora acabou. Valeu. Valeu, valeu, valeu, valeu. Cara é bom. Difícil jogar contra ele Um milhão de inscritos tá quase aí Por favor, se inscrevam no canal Só um clique, esse clique faz toda a diferença para mim Tamo junto, valeu Eu, Rio, vou ficando por aqui Até o um próximo vídeo no canal do Chão Falou!